Hoje nós estamos fazendo uma manifestação pacífica, a gente ocupamos o Parque Estadual do Jaraguá, a gente ocupamos o pico do Jaraguá na seguinte intenção, de mostrar para a população que nós precisamos proteger esse território. <Sos> Eles querem vender o Parque Estadual do Jaraguá E parte do Parque Estadual do Jaraguá é, Tem área sobreposta com a nossa demarcação Nós sempre procuramos o Estado Sempre procuramos o, o governo Para fazer uma gestão compartilhada Uma proteção do território Infelizmente a gente é, Ao invés de prosseguir ao invés do governo brasileiro nos dar a chance de vivermos como indígenas mesmo, eles começam a fazer projetos de leis, porque eles não podem vir e atirar na gente, né? É, mas eles podem fazer projetos de leis para que acabe as comunidades indígenas. Nós estamos sofrendo é, uma escravidão. Eterna, uma escravidão que não acabou desde a entrada dos não índios nesse país. A gente não queremos morar dentro do parque, nós não queremos é, é, desmatar, muito pelo contrário. Se hoje tem essa mata aqui, ainda no pico do Jaraguá, é porque tem uma comunidade indígena aqui que sempre protegeu. Tem os Guarani aqui que sempre aprendeu a cuidar dessa mata. A nossa comunidade está em risco, mas toda a população está em risco com, com esse avanço do governo, que é contraditório aos direitos humanos, é contraditório ao direito dos povos indígenas, é contraditório ao direito de qualquer ser humano. E a gente vem é, mostrando nossa volta, nossas crianças hoje estão aqui, rezando, e é dessa forma que a gente vai resistindo. Né?